Tá bom, cara, eu já tô chegando aqui na minha autoescola Mas, enfim, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Gu E é o seguinte, rapaziada, nesse vídeo eu irei fazer minha... Minha prova de autoescola, né, porque eu já passei no psicotécnico E agora eu preciso ir pra autoescola, né, tipo, dirigir o carro, né Hoje eu vou dirigir o carro, mas meu professor, né, o meu assistente, né <risos> Meu assistente o cara né, que vai comandar ali, né? O meu professor, ele faltou, mas ele mandou a lista de tudo que eu tenho que fazer para ir bem nessa prova, galera. Aí eu vou marcar certinho, se eu fiz certo e tudo mais. Aí ele vai ver e vai somar. E eu posso ser aprovado na e tirar minha carteira, né? Então, galera, vamos que vamos que eu já tô ouvindo o barulho do carro aqui, ó. Muito barulhento aqui, mano, é um carro velho, né? Se pá, <tos> mas vamos lá, galera tá aqui um corsa um corsa cara vai fazer uma onda de corsa mano abrir a porta Boa, olha, olha o barulho mano e me der que isso aqui não vai quebrar mano tá uh, ligar o carro tá já tá ligado né puxar o freio de mão uh, Eita, meu deus troque de banco tá puxar o freio de mão puxei beleza vou marcar certinho uh, Engatar na, ma na marcha 1 um. Ok, vamos lá Engatei na marcha 1 um, Beleza Agora o carro já vai sair andando Tá, deixa eu só marcar aqui certinho Dirigir com calma Beleza, galera Vamos aqui bem atencioso, né, mano? Ó, deixa eu aqui Até você sair mais rápido, né, mano? Pra que esse carro é muito lerdo, né, mano? Ah, beleza, e agora é só a gente ir com calma, rapaziada. Vamos ver com calma aqui, ó. Precisa atenção atenção. Próxima coisa aqui, ó: É muita atenção, beleza. Ó, parei aqui, vou esperar, né? Ver se não tem nenhum carro passando. Ó, vou dar uma volta aqui no quarteirão, galera. Acho que vou virar pra cá, né? Vou dobrar aqui a, a nossa direita. Ih, cuidado com o porquinho, né? Aí Beleza Beleza, galera, agora a gente tem que ir com muito cuidado Ó, uma loja de carro, velho Caraca, quanto carro de luxo, mano Tá, deixa eu parar aqui pra ver, né? Vamos lá dá tá aqui Pra gente parar, né, o carro Meu Deus, esse carro que tá meio travado, né, galera? Mas enfim, foi o que deu pra pagar o meu dinheiro, né? Cara, será que É bom passar por aqui, mano? Que eu não faço a mínima ideia, galera Eu tô fazendo que O instrutor aqui, mano. ia mandar E passar pelo quarteirão Ih, galera, passei Mas enfim, eu dirigi com calma Ele porque eu Dirigi com calma, muita atenção E muito cuidado, galera Agora é só, eu só, ah, Porque, né, daqui a pouco eu vou chamar Mais carteira e tudo mais Mano eu quero aproveitar um pouco por agora, né, mano? Para que eu não tira. agora eu não tirei nem ferrando a carteira. Olha o que eu acabei de fazer, galera. Eu passei em cima do negócio, mano. Isso é maluco, galera. Dá mais uma voltinha aqui no quarteirão. Pra ver o que, que vai dar, né? Dá mais um aqui. Beleza. Que reto. Aqui, vamos ver o que, que é pra cá, galera. Que eu nunca venho nessa parte aqui da cidade. Eu moro muito mais pra lá, né? Muito mais. No norte, né, mano? Mas enfim, vamos vir pra cá. Ó, oh, tem uma. uma... É o pessoal legal aqui, ó. Nossa, o nosso carro rasgando o pneu é chato, hein? Ó, oh, tem aqui é um negócio de taco. Tem, vamos ver aqui, ó. olha é. tem uns condomínios aqui, ó. Nossa, vez que tá rasgando pneu é chato, né? O pneu é tá careca, eu acho. Tá careca, eles sabem, né, mano? Ó, <risos> oh, galera, essa casa é muito da hora, ó. Que vocês acham a gente morar pra cá, mano? Eu não sei, porque eu acabei de me mudar, né? E vai ser muito chato, né? Ter gastado dinheiro à toa, né? Na minha casa custou 10 milhões de reais, né? Ó o porquinho. Vai, porquinho, vai! Isso, beleza, galera. Eu vou dar dando aqui uma volta aqui, uma rotatória aqui, mano. a gente conseguir voltar lá pro local... De autoescola, né? Vem pra cá, dá a volta aqui, ó. E agora a gente vem aqui, ó. E faz a mesma volta. Só que é ao contrário, né, galera? Porque não, né, tá voltando. Cara, tá rasgando penha aqui. Fica muito barulhento, galera. Mas vamos que vamos, ó. Vem pra cá, beleza. Consegui o mesmo caminho que eu fiz, para Pra ver o que, o que que dá, né? Acho que vou sair da onde eu, da onde eu vi, né? Eu gosto, né, galera? Eu não sei, né, mas enfim. Ah! Nossa, quase eu bati, galera. Deixa eu dar uma resinha aqui, colocar aqui, beleza. Voltei aqui na marcha certo Beleza, mano. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que vir para cá, né? É, pra cá, é pra cá, é pra cá. Eu lembro, galera, eu lembro. Eu tenho boa memória. Tá, agora é só a gente seguir reto aqui. Já vai passar por um lugar, uma loja, não sei, acho que é um estacionamento. Aqui, ó, aqui mesmo, galera. Só a gente seguir reto Que a gente vai voltar para nosso local, né De início, né Que é... Ah, tô... Oxi, enterrou o carro ali Tá, mas tudo bem, galera Isso não... Não tanto assim, né Entendeu Tá, agora eu quero saber onde eu tô, né, mano Galera, acho que eu tô indo do lado errado, hein Ai, meu pai amado Meu Deus Ah, me... Caramba, eu bati o carro da autoescola véi. Meu Deus Quebrei a janela do prédio Eu quebrei ah. Pera aí deixa eu apagar aqui Galera Ah, mano, eu quebrei a janela da Esse prédio Agora é que eu não tiro a carteira, galera, é sério Será que o carro quebrou, mano? Caraca, velho Mano, o pneu tá muito careca Vê, Olha isso Tá careca demais, aí a estava rasgando o pneu toda hora, tá? Vamos lá, galera. Voltar para onde a gente estava e meu pai, amado. Então, acho que aqui não é de menos, né, galera? Porque o carro deu uma embrecada ali. Aí deu ruim, né? Também eu não freiei, não. Só fui, tá ligado? Também eu fiz ruim, né, mano? Eu fiquei errado nessa história aí. Mas fazer o que, né, galera? Faz parte da vida. E agora a gente já voltou aqui, ó. Pro nosso local de início. De... Aula, ah, né? ver Ai, folha folha tá travando aqui, galera Ai, caramba Tá, galera, eu acho que eu fui bem, vai vou Falar aqui a real pra vocês Eu acho que eu fui bem Não, volta não, gente. tá doido Tá, galera, eu acho que eu fui bem pra esse dia aqui Tem muitas outras aulas ainda pra eu aprender, né Como parar no farol e tudo mais Eu vou deixar essa, essa prancheta aqui na parede, ó Pro meu professor ele ver, né, que eu fiz tudo certinho, ó, com o vídeo, Ligar o carro, puxar o freio de mão Eu fiz tudo certinho, galera Só quebrei a janela ali do prédio, mas o resto tá tudo certo Mas, enfim, galera, o vídeo é falando por aqui Quem tiver gostado, não se esqueça, mano, deixa o seu like, se inscreve no canal E, mano, deixa o like pra eu conseguir passar nessa, nessa prova, mano Porque senão, velho, eu tô muito lascado, velho. Com a autoescola, tem que pagar muita grana pra consertar o carro e o prédio, né então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso, valeu, falou, se fui tchau. We'll